Meus amigos, como vocês sabem, eu tenho aqui os cinco cartões das cinco melhores cooperativas do país, sendo eles Uniprime, Unicred, Sicred, Cressol e Sicol. Lembrando que Uniprime virou é Sicprime, né? Mas vamos continuar aqui com o nome de Uniprime devido o cartão não ter alterado, tá? Mas agora é Sicprime. Bem, vamos começar então a primeira análise de 2023, das 5 melhores cooperativas dos cartões de crédito. Então, nós temos aqui na mesa o Sicredi, nós temos o Unicred, nós temos o Cressol, nós temos o Cicobi Black Merit e nós temos o Uniprime Mastercard Black. Então, nós temos aqui quatro cartões Black contra um Visa Infinity. E vamos ver o poder de cada cartão. Se realmente esses cartões valem a pena, se as cooperativas estão no páreo em 2023. Vamos começar pela análise então, vamos começar pelo Cressol. Bem, o Cressol Mastercard Black, ele é um cartão voltado da cooperativa Cressol e o cartão ele tem alguns benefícios, lembrando que todos do Mastercard Black tem todos os benefícios do Mastercard Black e o Visa Infinite todos os benefícios Visa Infinite No final eu falo tudo que é do Mastercard Black e tudo que é do Visa Infint. Bem. O Cressol pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto, os pontos têm validade de 24 meses e você pode transferir os pontos junto ao Cressol de prêmios para os parceiros Latam, Azul e Smile. Né? Lembrando que o Cressol é, não são todas as cidades que existe a cooperativa, portanto se na sua cidade tem cooperativa Cressol, você terá que perguntar se eles emitem o cartão Black do Cressol. A anuidade é 960 e você isenta a anuidade com gastos a partir de R$ reais, isenta 50%, e gastos a partir de R$ reais ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão. O cartão te dá 4 acessos junto à sala VIP do Lounge Key e acesso à sala VIP da Mastercard Black. Os adicionais também têm anuidade e cada adicional tem 4 acessos também junto ao Lounge Key. O spread do cartão é zero. O dólar praticado é o comercial, dando ao Cressol um dos melhores cartões também para acúmulo de milhas e uso do cartão exterior devido à redução da taxa é, do spread ser zero do dólar praticado comercial, você acaba levando vantagem usando o Cressol. Então, o Cressol é o primeiro da nossa análise nós fizemos. A renda mínima exigida para o cartão do Cressol é de R$ 15 mil reais, e você precisa comprovar a renda através de documentos, de renda. É, que eles aceitam na cooperativa. Né? E, teoricamente, uma reciprocidade com a cooperativa. Tá? Então, o Cressol tem aí um limite mínimo de R$ 10 mil reais no cartão e tem a renda mínima de R$ 15 mil para solicitar esse cartão do Cressol. Já o Cicred Mastercard Black, é da cooperativa Cicred, praticamente todas as cooperativas do Cicred o Black do Cicred. O cartão do Cicred pontua dois pontos a cada dólar gasto. O spread é 1% para fora para uso fora do país. A validade dos pontos do Cicred é 24 meses e você também pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles mediante a ligação na central múltiplos de 10 mil, tá? Então sempre múltiplos de 10 mil para poder transferir os pontos do Cicred. Bem, o cartão, como falei para vocês, o Spread é 1% e o dólar praticado comercial. Todos os benefícios que tem o Mastercard Black, o Cicred também tem o acesso à Lavita Mastercard Black. Um diferencial deste cartão é que ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge Key para o titular, os adicionais e todos os convidados. Quando você fala todos os convidados, eu estou me referindo que você pode ter lá 10 convidados, 20 convidados na sala VIP que o cartão vai compartilhar é, todos os benefícios de lounge Key ilimitado junto ao Mastercard Black do Cicred. A anuidade desse cartão é R$ 7,60 você pode isentar a unidade dependendo da cooperativa mediante a gastos mensais. Como não é uma regra para todas as cooperativas, então você deve perguntar na sua cooperativa se ele isenta por gastos mensais. Então este é o segundo, a nossa segunda análise que nós fazemos do Cicred, tá certo? Depois nós temos o terceiro cartão que é o Cicobi Black Marriage. Se eu disser ele tem escrito Black Merit, né? esse cartão do Cicobi não emite em todas as agências. Né? Então, ou seja, somente algumas das agências do Cicobi trabalham com Mastercard Black. Você teria que perguntar na sua cidade quais são as agências que trabalham com Black, ligando nas agências, porque nem assessoria de imprensa do Cicobi sabe responder quais são as cooperativas. Porque uma vez a cooperativa, por exemplo, um prejuízo, eles vão cortar custos. E que custo eles vão cortar? Cortar o Black Merit. Então, portanto, é importante você ver na sua agência, na sua cidade, se tem o Black Merch. Geralmente, ele trabalha até o nível plástico. Se trabalhar com nível superior, pode ser o nível Black, um abaixo, um mês do Merge, tá? E o Merch é o superior, é o mérito do cliente a ter o cartão do Cicórdia. Certo? Bem, o Cicórdia Black Merch pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto. O spread praticado é o comercial, a validade dos pontos de 24 meses, o cartão do Cicobi trabalha com a pontuação transferindo para o Copera. O Copera, por sua vez, você pode transferir para os parceiros de Nivelo, Azul, Smiles. e transferindo para Nivelo, a logicamente a, a melhor posição que você pode transferir para qualquer outro programa que a Nivelo participe. Então é muito legal a, o Cicobi mandando para o Copera. Né? Bem, é, o cartão diferencial, ele vem com seguro através é, de proteção Mastercard Black. Então você não precisa pagar o seguro de graça. Né? E além disso você tem também acessos ilimitados A sala VIP do aqui para o titular, os adicionais e todos os convidados Quando eu digo todos os convidados, se você levar 20, 30, 40 convidados para a sala VIP Você entraria com eles totalmente gratuito então, É um diferencial do cartão Black do Ciclet, juntamente com o do Ciclobe, né? É um diferencial do cartão do Ciclobe, Black Merge, juntamente com o do Lembrando que o Sicob Black normal não tem acesso nenhum à sala VIP do aqui. Nenhum acesso e recentemente o Sicob anunciou o Visa Infinite, que logo logo sai também mais um cartão Infinite. No caso, pelo Sicob seria a segunda cooperativa do país a trabalhar com o Visa Infinite, o primeiro foi o Unicred. Mais um diferencial do cartão Sicob do é que você também pode solicitar cinco cartões adicionais inteiramente grátis. A do cartão Sicob do é R$ 760 e você isenta até por gastos mensais, R$ 10 mil ,00 ou mais, porém você precisa perguntar na sua cooperativa você tem esse benefício de isenção de anuidade. Tá certo? Então, você tem aí o Cicot Black Merge. E depois o quarto cartão que eu trago por análise é o Uniprime, que agora virou o Prime, o cartão Black deles. O cartão Black deles também você encontra nas cooperativas do Uniprime, que agora é CisPrime, no Então, precisa dedicar se eles trabalham com livre admissão para poder solicitar o um cartão renda mínima para esse cartão é de R$15.000,00 para o Uniprime, o Black Merit, a renda mínima é 15 mil, o Cicred também é 15 mil e o Gresson também é R$15.000,00, tá certo? Bem, a, a pontuação do, do Uniprime é 2.2 pontos a cada dólar gasto e no débito ele é o único cartão de cooperativa que pontua o débito e também é o único cartão de, de grande, podemos dizer grande banco, que pontua no débito 0.7% a cada dólar gasto. A validade dos pontos, 24 meses e você pode transferir para os pontos para os parceiros Libero ou TudoAzul. Né? Da Libero, despacha de qualquer outro programa, muito bom também. Um né? diferencial desse cartão, além de ser, além de pontuar no débito, ele também é, tem a opção aí de você reduzir o limite, ou seja, ele isenta a validade por gastos mensais, porém o diferencial dele é que você pode reduzir e movimentar o limite quando você quiser. Ele isenta a partir de 20% de gastos do limite, ou seja, se o seu limite é 10 mil reais e você gastou 20%, ele isenta 100%, ou seja, dois mil de gasto. Com o limite de 10 mil você isenta 100% a unidade do Unibrain, Master Mastercard Black que agora é Cisprate. Né? Então é um outro diferencial, redução do limite para poder isentar a unidade com um valor menor, você gasta 2 mil, mil reais para 10 mil tá? e 100%, e ele tirou aquela opção de isentar 50%, Então agora é só 100%, gastando é, 20 mil, gastando 20% do limite do seu cartão Uniprime Mastercard Black. O spread dele é 0% e o dólar praticado é o comercial. Ou seja, até agora você observa que o cresol, o dólar é comercial, e o spread é zero. O Ciclone Black March, o dólar é comercial e o spread é zero. O Uniprime, o dólar é comercial e o spread é zero. E o Ciclone, o dólar é comercial e o spread é 1%. Okay? Todos os cartões do Uniprime também isentam por gastos mensais, em caso de de gastos, então se gastar 20% do adicional também isenta a unidade do adicional à parte. Né? O adicional tem que gastar 20% também para poder isentar. Certo? O cartão tem acesso ilimitado à sala vip do Lounge Key, para o titular, os adicionais e três convidados por visita. Então, você observa que o Cresol é quatro acessos ao Lounge Key, o Cicred é ilimitado titular, adicionais e convidados, o Black Emerge, titular, adicionais e convidados e o m -Prime é o titular, adicionais e três convidados por visita. A anuidade do m -Prime Black, ele tem aí a anuidade de 12 parcelas de R$ 60,00, você pode isentar esses R$ através do gasto é, do limite. 20% do limite você isenta essa parcela do mês, 12 parcelas de R$ reais E por fim, o Unicred visa em da cooperativa o Unicred, também precisa verificar se há a possibilidade de abrir a conta na cooperativa por livre admissão, caso contrário, é mais voltado para medicina, né? e também agora veterinária. Bem, o cartão tem uma pontuação diferente, é 2,2 pontos a cada dólar gasto, mas para gastos superior a 15 mil reais, a pontuação Turbo é 2.5 a cada dólar gasto. A validade dos pontos é 36 meses e você pode transferir para os parceiros Latam, Azul, Smiles pelo próprio aplicativo do Unicredit. O cartão aí, ele tem uma pontuação eu vocês, de 2.2, 2.5, mas o spread dele é 0%, porém o dólar praticado é diferente de todos esses outros cartões, o dólar praticado do Unicredit é o Petax. É o mais barato, é dólar na conversão aí, junto ao mercado. E o Unicred, ele trabalha com dólar de tax, junto ao Banco Central. O cartão aí tem a validade, falei para vocês, 16 meses. E ele te dá acesso ilimitado a dois programas de benefícios. Sala VIP através do lounge aqui, para o titular, os adicionais e um convidado na visita. Acesso ilimitado através do Visa Airport Companion, para o titular, os adicionais e um convidado para visita. Dando aí ao Unicred um também dos melhores cartões para se ter aí junto ao mercado. tá? Então, nós temos uma análise dos cinco cartões e não sei se vocês perceberam, mas eu já fiz a classificação deles na hora que eu comecei a montar aqui para vocês a análise do cartão. Ou seja, eu fiz propositalmente para que vocês soubessem a classificação desses cinco cartões da cooperativa. Sendo que o primeiro cartão que eu comecei o cresol ele é o quinto cartão das cinco cooperativas que eu fiz na análise agora. O Cicred, ele é o quarto cartão em análise que eu fiz para vocês, do cartão. O Ciclop Blackmarch é o terceiro das cooperativas, no caso, no ranking aqui das cooperativas. O Uniprime Mastercard Black é o quarto das cooperativas. E o Unicred, Visa é o melhor cartão de todas as cooperativas, com todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês. O ranking, então, fica dessa forma, como é, está aqui na mesa, Unicred, Missy, o Prime, Master Black, Black Merck, Cicop, Cicred, Black e Cresol Black. Esses são os cinco melhores cartões das cooperativas. E quando você pega o ranking dos melhores cartões, você tem aí também as cooperativas no palio dos melhores cartões de crédito para se ter no mercado hoje. Um destaque que eu trago para vocês, dois desses cinco cartões que são ilimitados nas salas Zips. É, o então, custo-benefício é muito bom. O Cicrete Black, que é limitado titular, adicionais e convidados, e o Cicom Black Verde, que é limitado titular, adicionais e convidados. Nós temos aqui no Brasil apenas três cartões desse tipo: que é limitado titular, adicionais e convidados. Porque né? os demais são, embora eu mostrei para vocês: é, o Cressol é, não tem nenhum convidado, é, o os, os Icred é um convidado, o Libra é três convidados. Já o Black Merit e o Cicred é limitado exatamente iguais. E aí nós temos também o Banco do Brasil Autos, que também é limitado nessa labirro titular, adicionais e convidados. Os demais, eles limitam a quantidade de adicionais, né, de convidados. No caso do Dux, ele limita três convidados por visita, né? exatamente como o Inprime. O Aeterno Bradesco é 12 convidados por ano. O Autos, bebê, é limitado, né. O Santander Olinda é, também ele limita a quantidade de oito convidados por cartão por ano. Então, único, os únicos três cartões que são limitados em todos os programas é o Altos, o Cicred e o Cicópolis da Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui do nosso canal Cartões de Crédito da renda. Vamos para abraço, então! Eduardo Augusto, um grande abraço! Gerson de Calis, um grande abraço! Mr. Maclumus, um grande abraço! Ozer, um grande abraço! Júnior, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo Júnior.